Ma, Kim, não quero Oi. dar 350 reais pro Detran. Quero Donatar para você. Olha só emoji, mano. Prioridades, né? Só emojis. Aí é contigo, a escolha é sua. Quem acertar a skin que vier aqui entre 30 segundos ganha VIP na live, mano. Valendo, 30 segundos. Digita aí qual skin vocês acham que vem, mano. Faz o teste aí, tem que falar o nome da skin. O nome, não é o campeão, viu? O nome da skin. Cliquei, parou, não tá valendo, parou, subiu o chat Patrulheiro Jarvor 4, ninguém falou, né, deixa eu ver Ajuda a conferir Pera, pera, tô conferindo Ninguém, mano, caramba, ninguém falou Eu falei, deixa eu ver, deixa eu dar barra user no cara Falou nada, o cara falou, Rumble Ratazana Vou essa de, vou essa de, de Fiddle, galera eu tô, eu tô na pegada de Fiddle Dá aquela gemidinha, Marquim Aquela que parece um bode morrendo Aquela que faz o caramujo acordar <risos> tá salvo aí, eu sou a Ah, tá, tá safe, tem um Jimmy de trash, mano Que que é isso, velho? Que que o Jimmy tá arrumando, mano? Deixa eu voltar pro Discord Cheguei, Remo, Fala, Jimmy Loss, cheguei, Remo Vou mandar, é, aqui, vou mandar um emote assim só Ai, fiz uma besteira Amo, tá... Cadê o flash por Prime, Marquinhos? Aqui, famos, o um flashzinho Já vem deslizando o grandão aí, o outro rapaz lá também, ó Já vem lançando a grandona, pai E Tom, aí, Jimmy, você aqui. quer que eu vou botar agora? Como é que é o mistério? Tem, sem flash a Jinx aqui, flashou nela, morreu então, que flash. Só mais. gente. Deixa eu colocar esse mid aqui, Mike. É Você vai tacar a lanterna pra mim? Taco, taco. Então taca, vamos, vamos, taca vamos. Aí. Vamos ver, então. Pô, oh, o cara é chinês aqui, pô. Tipo. Eu não vou parar, eu não. Lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, que eu acompanho. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, pra ser bem sincero. É só o cara combar, mano. Aí, ó. É isso, é boa, isso, é boa, isso. Esse aí, caixão também, caixão também. Olha só, squirrels! Acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego. Calma. Se matar, matou. Vai se grabe aqui então. Então traz a lanterna pra mim, guarda pra mim. Tô, tô, tô, tô, tá vendo, tá vendo? Aqui, aqui, aqui, aqui, ainda, pai, ainda, paizão. Pega, pega, pega, pega meus meninos. Pega, pega, Toma. pega, pega. Vou tá gastar o fernão, tá vou gastar o fernão, vou guardar o fer. Aqui, aqui, aqui, então, quem então, tá o fernão? Ó, eu gravo, eu gravo, você confia em mim, oh, confia em mim. Claro, confirma claro, claro. Pega, pega. Só quadrados. Vai lá, mano, valeu, tamo junto. Você não tá de Tarek? Mas é porque. Pedirão pra eu jogar de trash aqui. Nossa, tem é chinês. Tenho, eu tenho, tenho, tenho, tenho, eu tenho, tenho. Pra ele? Ah, vou, dar free nele, vou dar a nele a gente sai. Vou dar fernil. Não, não, só quero não, dar a não, não, não, só sai, então, só sai. Dá pra dar ali, Vitor. Lá no bot, se possível, né? Ô, Jimmy, vou, eu, eu, vou na eu, eu, sua eu. lane aí, vou dar um ult, mas eu vou ter que com a tapa. De boa, né? Pra você tá tudo de bem. Boa, eu não, Então eu tira eu, essa ward aqui. Não. Bora lá. Tem uma pink lá, pode ir na caruda. Ah, é, eu tenho que com aquela catapa ali logo. vem, vem, vem, vem. Mas eu só vi a cabeça. Ah, não, o smitezinho aí. Rega, pega, família. Se não for daí, é drag. Nossa, os caras arregaçaram aí. Calma. Vai drag, vai drag. Tem um Foi. <risos> Quem foi o menino lá, gente? Que falou lá que se tivesse a ultzinha no vento ali no bot, da t 2 no bot. Ah, ele não tem flash, então eu não vou tentar nesse cara não, vou tentar em outro. Ele Quem não tem, tem flash? flash? Não, Gire, não eu tem, vou não igual, tem. mano, que eu preciso flashar e aqui. Isso é né? um HD, assim, foda-se. Eu apertei R, apertei R, apertei aí Já vem utilizando é o grandão, Léo, olha o flashzinho Mostra, olha a minha lanterna Tanca um, tanca um, eu eu embaixo, tenho embaixo, tenho tenho embaixo tenho... Mentira Mas eu só vi a cabecinha Cancelei ah! Mas eu só vi a cabecinha Cancelei, cancelei, cancelei ah pelo amor de Deus. Caralho, mano, é. melhor do mundo, mano. Só agradece a. Uh! Nossa, vai ser o bicho. Eu vi um negócio aqui, velho. Jimmy, resetei e tô indo reto Drake. É isso, né? O plano. É isso, é isso. Nossa, tem eu flash, dei B com tem 3K um... de gold, mano. Porra. eu muita vontade de jogar, tá? Tá, eu tô poderoso, eu tô só não tem os onas. Só agradece a grandona. Fui, Jimmy, fui. Tem flash? Lanterninha pra ti traz. Pega, pega. Quem foi o boninho lá? Precisava do flash, galera! Calma com o Gragas. Nossa, ele tá vendo aquele cara ali. Ele é esperto. Perigoso. Espera que eu vou pegar ele. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Nem vai entender nada. Alguém comigo? Alguém comigo? É, acabou rápido a ult do cara, mano. O mal, mano. viu comigo? Apertei R, Jim. Nossa, tentei flashar o K do Lissin. Ai, eu ia fazer uma nervosa. Vou ter que usar as zonas out da Jinx. Zonas altas da Jinx. Eu não sei flashar o K do Zed matou um. Eu ajudo. ajudo o, Kog, o Kog. Sim, só porque o Kog é sangue ball também. Quer um. que eu exteisonias? O Kim não morre um... nunca, mano. <risos> Traz pra nós, Jim. Traz pra nós. Olha ali então, eu vou. Pode ir, Pii. pode ir, pode ir, pode ir. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Grabei ali mais um, hein! Nossa, como um exausto. Tá bom. Gostei que eu vi, mano. Eu também, que velho. Eu vi, eu também gostei. Viu? Mesmo tomando exaust, nós só caiu de cabeça, mano. o oh, Banshee, esse jogo é bom, hein, mano. Eu vou fazer Banshee. E as zonas? Pra que usar as zonas, pô? Pra perder? Ali eu uso as zonas pra perder, né? E aí, galera? Você, você jogando LOL, você usaria as zonas ali naquela play ou não? Deixa eu, deixa eu ter uma noção da galera aí, da, da gameplay da galera. Vocês usariam ou não? Tem irmão gêmeo Não. Tem irmão gêmeo Eu não. Tem irmão gêmeo Não. não. Então foi tu mesmo que me mamou ontem Foi. Abra, sou o teu fã Mas eu Você só gostou, a cabecinha, velho Me deixaram o ir Vou ter que sair Nossa, Um beijo no é. bumbum Um Menor beijo no três. bumbum, Wesley E brigadão pelo seu resub com nós, papai Mano, eu sou a máquina, mano. a treta tá rolando e nós tá aqui <risos> A Nick tá matando todo mundo. Viu? Acho que ela ficou a giga, hein, mano. Acho que nós deixou o jogo difícil, galera. É porque o Zed não tá lutando com nós. Quando o Zed lutar com nós, já dá um R na cabeça desse cara e ele mata ele. Eu tenho arauto pra usar aqui, eu não sei onde que eu uso. O Zed ficou splitando no bot ali, pô. Mó cota. Statubara e virando os caras. O que, que você acha? Hum, acho ruim porque eu tô sem flash. Agora, se o cara matar um ali, aí dá para dar ali. Vamo, Vamos acompanhar esse arauto top e usar. E pegar visão top, pô? Bora, bora. Aham, uhum, bora. Esse bora. é o plano. Tá. Tá, tá ligado? Olha a Camille no bot lá, ó. Chegou com a wave. Eu vou estar, tá. Vai fazendo, vai fazendo. Vou tô tirando o ar de Achar que eles acharem que nós não tá fazendo. Ó, ah, tem dois no bot, nossa, nossa, nossa, nossa. Vai fazendo, eu vai fazendo. Ah, eu vou tentar aqui vai eu preciso tentar né, aqui. Deixa eu ficar nesse canto aqui, qualquer coisa é outra. Mano, é uma adicção se ela pode roubar, hein, mano. Eles estão começando a vir pra cá, velho. Dá tempo inspirar, de terminar. Tá? Para aí, para o, Gragas, para, o Gragas, para o Gragas, para o Gragas, para o Gragas, para o Gragas e termina. Só para ele, só para eu, ele. Tô parando ele, tô parando ele. Só tem... Agora só sai, né? Só sai, né? Tem que conseguir sair. Eu vou B, sair, da B, da B, eu B, vou sair, eu vou sair. Aí eu me deixo Ó, oh, saiu todo é, mundo! É, é, é melhor fazer aí isso. Aí deu tá bom família deu bom, deu, Pronto, bom, deu bom, bom. Deu bom mesmo. Nice, Jimmy Lowe! Nice, calma! É Peguei Banshee, mano. Daqui a pouco eu tenho o Flash Ult. Vambora, é isso, mano. Oh. É isso, pega pega O Zed matou top eu acho Foi exaust da Jinx Leva a torre, leva a torre só, só a torre Leva a torre, leva a torre Ó, oh, espera... só a torre, só a torre E eu vou na Jinx Calma, torre, torre, torre, torre A Jinx ah, tá sem exaust, a Jinx tá sem Esperar, vou esperar, esperava, esperar. Eu vou pra esse mato aqui agora se pá Ah não, não espera o Drake, pô Espera o Drake, espera o Drake não Acho que só espera o Drake sem muito stress Flash na Jinx no Drake Ganha uma fight <risos> Você tá muito me de fazer merda, né, mano? Quero Puxa, dou lanterna pra ele que é coisa aqui. Tia me não tem jeito. Ó, oh! oh, Camila, Camila. Tô bem, tô bem. Não tô tem zonas, não tem zonas, não tem zonas. Grabei, gravei. Dei meu dano. Caralho, Camillezinha, <risos> né? Nice. Só faz? Kog morreu, Kog morreu. Faz, faz, cog morreu, cog morreu. É bom demais, menina. A gente vai aqui? Mano, tô vem? achando que vamos ter que só sair e eu vou ter que fazer meu farm aqui, velho. Caralho, velho, O jogo tá tenso, né, mano? Que merda, ah, velho. Os caras não tão errando, mano. Mas eles sim que vão errar aqui agora, Isso, me chuta pro seu time, mano. Agora eu uso os olhos. Só que mas eu, eu igual, Dei meu né, dano velho. aí, velho. Nossa, nossa, nossa, deu ruim pra caralho. A Camille cobra, pô. Mas deixou todo mundo low, ó. Será que ela mata todo mundo, velho Caralho, não, acho, que acho que sim. Acho que não. Acho que não. sim. Ah! Jimmy, bora. Todo mundo tá querendo pegar meu flash aqui, Jimmy. Fudeu, mano. Mas eu preciso dele pra luta, mano. Precisa, velho. Precisa, mas só, só, só vai de base. Oooooooooooo! Oh! Oh, tá Caraca, mano, os caras vêm de tarado, véi. Lissin, Lissin, Lissin, Jimmy, eu tô bem posicionado, tô bem posicionado, Jimmy. Fui! Só vem, só vem, só vem, só vem. Fiz o que dava, mano. Ganhei é tempo com três agora. Uh! Fudeu! Qualquer lugar. Ó o flash lá, galera, ó o flash. Tá pegado, mano. Tá pegado, né, Jimmy? Eu gastei meu flash e não matei a Jinx, mano. A mano e tá agora? Contra... A gente tem Zed Fiddle, hum. Camille e essa Jinx não morre, né, Não véio? morre, não morre. Mano, na real tá, também, né? que teve uma pink nesse mato, ó, que me fudeu, velho. Se não fosse essa pink, eu ia entrar em eu cheio, tá crô, ligado? Né? Mas a Jinx já tá posicionando muito bem. Como é que esse cara ah, não tá véio. morrendo? Tá, mano, agora segui... é o seguinte. Eu que tenho que me posicionar bem, mano. É isso, tá ligado? Os caras tartaram ali, Marquinhos. Tô lutando ali os How dois. Ó o Zed Vamos, eu vou fazer um milagre, dá visão, dá visão Isso, isso, se liga, se liga, se liga, uhum. se liga. Ah, não conseguiu usar as viado. Ah, não ia mudar nada, né Mas eu chamava atenção um pouco, pelo menos eu Mano, a hora mal, que, a né? que você ia morrer, ela não morre É GG? Será? Acho que não Ah, Acabou mesmo de zero tipo, 90% de win rate agora Ou o Zed vai nascer Ah, não vai não Quase, mano, jogasse, assim, mano Foi difícil esse aqui, velho foi, foi ah, jogar. Pai, a, gente muito, a gente jogou muito. O World Game foi mó gostoso, né, mano? Não gostei de jogar World Game.